Rapaziada, do meu lado direito é o Bruninho, do meu lado esquerdo é o solo O solo começa, vocês já pegaram a vibe, estamos chegando perto das finais Beleza? Mão pra cima, naquele naipe, DJ Puck <tos> Eu puxo, calma aí Bebo da camisa com o ouro estampado na meia, o e o boot de mil. Mata esse cara no trio. Mata esse cara no trio. Bebo da camisa com o ouro estampado na meia, o e o boot de mil. Mata esse cara no trio. Aê, você é meu parceiro irmão, tá legal não se confunda Mas eu sei bem que você só faz o pagode quando tá com a sua turma Entendeu aliado, agora eu falo que você não arruma uma Eu sou tipo holodum batendo na sua cara às três da madruga Pra você ver que você vai tomar, agora eu não vou me desesperar Porque eu sei que você é emocionado, é rato, só fica no meu sapato Parceiro, sabe que agora não vai pro terceiro, o solo chega e passa o primeiro Final, o que acontece na jornada é o um verdadeiro freestyle. Pra você ver que eu animo o animo baile, parceiro é melhor se chegar pesado. Vem com as punchline de qualidade, porque eu sou tipo um canhão, uma metralhadora em alta função. Sabe que eu não vou travar na sua frente, tá ligado é nós, nova geração. Mais um, mais assim ó. Yeah. E aí? O que que há? Ele te atacou, você vai deixar E aí? O que que há? Ele te atacou, você vai deixar Como que você pede pra mim vir pesado, meu parceiro? Cê tá ligado, mano, que agora nós tem manha Porque o bagulho é louco, o bagulho é pesado Se você não sustenta, cê sabe que você apanha é Porque eu não tô entendendo Bagulho é muito louco, cê tá ligado, solo vou te falar Hoje não tem amizade, nada vai me parar não que cê tem fitixi em apanhar Não tô te entendendo pedindo pra mim bater Essa aqui é a verdade, cê chega e alucina Então sai da minha frente que hoje nós bate de frente Porque cê tá ligado, nós te atropelar por cima Vai chegar e mando improvisado Tanto faz, eu só passo um recado Se não pisar fofo nesse solo sagrado Se infelizmente você vai sair com o pescoço cortado uh! uh! uh! Não não, tio, não cumprimenta não, agora é batalha. Humildade e respeito sempre primeiro. Cara. Perdão, perdão, é porque eu gosto da rivalidade do momento. Eu gosto da rivalidade do momento, pô. Aí barulho pro solo! Barulho pro Bruninho! Aí, 1 um a 0 o Bruninho, certo? É isso? Terminou, começa, meu mano! Aí, DJ Puck, tá preparado? Cê tá ligado, passa aqui, você fila. Cê tá ligado que eu tô de parafalto Tô te acertando bem na esquina Pode ser até de peso, tanto faz Cê tá ligado, tô esperto Porque sempre eu tô incorporado no cateto Cê tá ligado que eu mando um papo reto Papo reto na sua cara Jogado bem na sua lata Não vim pagar a rajada Vim fazer minha história Cê não serve para nada Porque o bagulho é louco Cê tá ligado, mano? Que eu vou te dizer tereira, Posso sereira, posso cantar Só que não vai me alcançar Hoje não dá pra você Não tem pra onde correr Pode olhar no fundo da retina Hoje sem encontra -se a morte você vai morrer, essa pancada é rajada de rima rapapapa, Deixa que o beat acaba e eu que dropo Porque infelizmente não pode Você não tá dando pode vir o próximo Essa é a história do Alonk de deixava. De o anão já bolou e ainda botou na blunt O que vocês querem ver? Esse bagulho de fetiche, você sabe que mano, cê nem leva o clima Falou que eu tô pedindo pra apanhar, você vê que essas piadas 2023 o ano da tecnologia, pra você ver parceiro Agora eu vou chegar, vou te atropelar e você nem vai constar Eu sou tipo um filme do Ed Murphy, se você vir sozinho É melhor nem tentar, seu pau no cu pode ser no bum, bebeu é no drill Sabe que eu te chego, agora cê já se esvaiu, já se esvaiu e eu por dentro um arrombado falou de esquina, mas você não fica do meu lado. Eu domino as esquinas, tá ligado? Pai na é GTA, mas hoje eu te dei e foi cinco estrelas. Atirei em você, mirei na sua orelha, só que acertei na testa, então vem e chega. <risos> vocês ouviram, vocês decidem. Quem gostou das rimas do Bruninho, barulho? Quem gostou das rimas do solo, barulho? 2x0 pro Bruni tá na próxima! Barulho pro CMC, família! Uh, uh.